Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o César e hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma partilha de Pro Evolution Soccer 2012 Dessa vez jogando aqui com o Xamã do canal Xamã Esportes 1, Xamã Games Dá um alô aí pra galera, Matheus E aí pessoal, tô aqui hoje pra dar um cura no César no pé, né? Como sim. dei no Half-Life outra vez É, sim. <risos> com certeza, lembro de é. você ter ganhado de mim É, o pessoal viu, né? Ah, então beleza, vamos fazer essa revanche aqui no Pro Evolution Soccer Ganhar de novo. Ganhar de novo. Acabei de ganhar deles. <risos> a né era... Deu um cor, 3 a 0 <risos> A além é mentiroso ainda, velho. Dei 3x0 nele agora. <risos> além disso, é mentiroso ainda, velho. Tava jogando com o Mila. Uhum. Aí agora ele falou: ah, quer saber? Eu vou jogar com o Mila, já que ah, o Milan é tão era... bom, porque eu ganhei dele com o Mila, né? verdade é o seguinte, pessoal. Meti 3 a 0 nele, ele desconectou o Xbox. E foi, cho foi chorar lá no canto ainda. Mentira do caramba. <risos> Ah, Vamos vamo ver que é melhor então. Vamos ver, a, a, a gravação não vai mentir. Beleza, é, né? isso aqui tá gravado. Milhares de pessoas estão vendo você perder pra mim, tomar um corpo. <risos> milhares? Né? É, espero que chegue a milhares. <risos> vamo, veremos. Vou começar a se vão como eu tenho uma habilidade muito grande em driblar. Uhum. Vamos ver como aqui, ó, o passo do Chegou o Messi! CHUPA! <risos> Cagado pra. <Xupa>! Cara. <risos> Quem fez gol? É de chorar. Quem fez gol? Já aperta o start aí, velho. Já aperta o start aí, velho. Quem ri por último ri melhor. Ai cara, o cara falou que me dar um pau. O cara falou que me, me dar um pau, tomou um gol já, cara. Mano. Tomou um gol! Beleza, beleza, tá rindo aí, né? Tá rindo. Deixa você. Beleza. Eu... Vai lá. Aí ó, aí ó, aí ó. Vocês viram que dois minutos de do jogo eu fiz gol, galera. This is fucking possible. <risos> eu tô jogando com Kaba né? Porque a Easy Cap é Kaba cara, caso vocês não é, saibam. É a ZK. eu uso cap. Maldito Easy Cap. A Easy Cap é demoníaca, mano. Parece que você tá jogando Play 1 com o gráfico do LOL, no Play 1 ainda. <risos> Sabe o play 1 naquela TV de tudo olha lá, que. Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha o gol! Uh! Olha o oh, oh, gol, Jesus contra! Do céu, Jesus do céu! <risos> já gelou oh, aí, ó, galera! Céu, César, César nesse momento. Eu nunca já. vi ninguém fazer contra ele não se chutou, mas tudo bem. Já, já borrou a, a fralda, já o César nesse momento. Você vai ver, Eu... oh, galera, esse começa, ó, galera, se moveu oh, de driblar ele agora com o oh. ó, ó. É, oh, louco. todo louco! Todo mundo viu você driblando. Só para com falta também, né? galera percebeu aí você driblando agora. Nunca vi, só para com falta. Galera, agora ligou no belo drible. Beleza, agora eu vou levar com o Messi. Passa o Messi, passa pro Messi. Caramba, mano, que, que esses caras têm hoje? Ah! <risos> Ninguém quer chamar, meu. O Messi não passa, ó, o chave também, nunca vi. Sei que quando eu gritei, mano, que eu fiz gol, minha mãe só deu pra ouvir lá. Ela... <risos> Cala a boca, sério. <risos> Todo mundo ouviu. <risos> Deu pra ouvir? Deu! Vai pro vídeo! Ixi, mano, vou dar uma editada gostosa. Não vai é editar nada, velho. Deixa aí pro pessoal ver a situação. Vai, ó, ó o Drive no mestre, ó. Ô oh, louco! Aí vai levar outro. Ô, ô, ô, ô! Ô louco! Os caras os são cara é tudo cavalo. Ô, oh, não era pra trás não, era pra frente. Ô oh, caralho! Quer passar a bola pro bandeirinha, tá ligado? O <risos> bandeirinha até fugiu. Tá zoando, né? Você tá zoando. Aí lá vai o Pato, o Pato passou por o puro, vai mover, o Puiol vai chegar no carrinho, Ah não, fora. Fora, ah não, velho. É, é, tá vendo galera, acabou de começar o jogo, vocês já definiram que o Xamã começou a jogar pesou. só pode, né, de tão ruim que ele é. Ah não, a bola fez curva, foi, foi culpa do vento, essa assim. aí. Tipo, <risos> ele é um de culpa do vento, tá ligado? <risos> foi culpa do vento, essa assim. aí, galera que acompanha o meu canal sabe que o vento nunca tá a favor. <risos> Ele já sofreu com o Milan, já sofreu com o Real Madrid e agora vai subir novamente tá, com o Milan. Tá ganhando a primeira em 10 anos, Tarek. Primeiro em 10 anos. <risos> Nunca tinha ganhado de mim na vida, Tarek. Não, tipo, eu só joguei com ele duas vezes, eu ganhei com ele agora há pouco, tava jogando com o Milan. Aí, né? Ainda bem, Tarek. Ganhei, ele desconectou na partida, ele falou, não, vou desconectar pro, pro seu rank não subir, nem que meu rank caia, vou, vai cair nós dois. É, uhum. Desconectou e meu rank caiu pra 400 e pouco, galera, olha como o cara é, mano. Os <risos> colegas tentam cair Toma de 3 e começa a inventar na frente de todo mundo né? Ah, assume aí que você perdeu? Ah é né? É. Quem ganhou então? Eu Você o caramba é. Você ganhou aquele dia lá que... não sou brincando, nunca ganhou galera Fui tentar fazer uma mentira pra deixar ele feliz Mas é. não dá, não vou fazer isso não Beleza A galera vai ver daqui a pouco a virada histórica Isso é isso que interessa é isso que vai aí, Eu digo lá com chave, eu digo com chave isso que eu vim em casa é virada histórica. Ó, oh, ó, oh, assassino. Vixe, errei. Vai lá, vai lá, vai lá, Alex Sanches. Deblou, de o Thiago Silva. Tipo, esse cap que é tão ruim que eu não sei quem é o um jogador. Dá pra ler. Deblou. Ô, oh, faltou o Messi. Foi nada, foi nada, foi nada. Faltou o Messi. Foi nada, foi nada. Faz falta aí, faz falta aí. Vai lá, vai o gol de falta do Messi. O gol de falta do Messi. Messi bateu, uh, encaixou o Abiate, tipo, encaixou, o... Uh, que que deu o nome. É, virou, virou, começou a narrar o jogo também. Tá é, narrar pra você não ficar sem graça, né, que você tá perdendo. <risos> Ou você quer narrar? Dá uma narrada aí. Não, Xamã Bueno, Xamã, Xamã, Xamã, Xamã Bueno é exclusividade do canal Xamã. Xamã. Ah, faz uma participação especial no canal Witch Games. chama Bueno, pera aí, no segundo tempo ele pode, pode ser que apareça. Vou chamar ele. Xamã! Segundo tempo? Tá bom, que vem no segundo tempo. Vamos levar com o Messi. Tem... Casa Grande apareceu. Casa Grande é fogo. Volta <risos> o cavalo, né? A regra é clara. Cara, chamou o banho é fogo. Lá vai o Robinho. Ah, ele vai, vai sair, vai sair. Robinho, Robinho, Robinho, Robinho. Lá vai o Inésia, vai driblar, vai driblar no campo, olha olha olha, olha, olha, olha, olha, olha, passou por vira, passou por vira. Tá, tá zoando aí, mas daqui um pouco vai começar a chorar. Vocês vão ver, galera, eu vou, eu vou lutar com o jogo dele agora. Agora é minha hora, ó. Ó. Caramba, era é pro Messi, caramba. Ah! Faz falta, faz falta, faz falta, vai, faz falta. Ó lá. Mata, mata, mata. Ó, <risos> oh, mata, assassino dele. Mata, mata, caramba, mata, mata, mata, <risos> mano. Não vou tomar gol, não, tô ganhando. Tô ganhando bonito ainda. Fiz um golaço com dois minutos de tô jogo. Cagado, vai cagado, impossível. Ai, tomei uma bronca ainda. Sai, mano! Aí eu vi, ó. Oli. Nossa, tipo, eu passei pro Zambrone. É, agora você vai ver, agora você vai ver. Parou, parou, parou, mancada. Iiii! Aí já tá quebrando. Quero, quero ver se bate bonito. Já vai tá... lá, joga, aí... joga no canto. A galera já tá vendo aí que já tá regando. Já começou a quebrar. Vai lá, vou pôr o chave dentro do gol. Pra quê? Sei lá, pra zoar. Pra quê? Vai lá, o chave, chave vai defender. Vai lá, o tipo, chave vai defender, passando na barreira. gente colocar o chave na barreira. Vai acabar o primeiro tempo, galera. O Alexandre corre. Final do primeiro tempo! Final do primeiro tempo, agora uhum. do segundo tempo tu vai ver César Marques, do canal It Games! Zero! <risos> Mateus do canal Xamã! <risos> vamos dar uma migué no plano de jogo, só pra dar uma olhada aqui na condição física dos caras. Vamos analisar o plano de jogo do Xamã. Tipo, todo mundo joga o Pivermovic, ele, ele come todo mundo no canto ali. É. O filme do canto. Nossa, Aquilani, nunca vi esse cara, na é boa, mano. Ó, oh, Aquilani é artilheiro, mano. Não lembro se você viu esse é Aquilani. Acho que você inventou o cara, né? Ah, era? Você inventou o 99%. Fiz no Edit, né? É, editou o cara. Ah, regra é clara, né? <risos> ah, beleza. Ah. Poxa, cagado, velho! Cagado, Com mano. O Daniel Alves. O Messi correu. E o Messi. Ué? E o Messi. Filho da mãe Melhor virar esse jogo logo, não? tô vendo a zoação de todo mundo aí O pessoal vai me zoar até morrer Tipo, eu fiz questão, galera, de chamar um monte de gente aqui na minha casa para ter tá... um monte de amigo meu aqui, assistindo o jogo Estão todos dando risada, porque o Xamã tá tomando um couro é. Logo nesse momento, logo nesse instante é. E tá 1 a 0 e ele não consegue chegar no meu gol Eu zibo com o Daniel Alves, eu zibo com o Piquet é isso aí, o Piquet, pegou a bola agora. Ah, não, não era pra tocar. Eu vou limpar com o eu Valdez. Vai, vou limpar, vou limpar. Foi a bola no chão, Valdez. Tô brincando. <risos> Foi o aí. Ato, isso. Da da Quando eu fiz isso, de... o Samuel fez o gol em mim. Da... Tava 0x0. Chegou a 90 do segundo tempo. Tô lá. Não, 90 do terceiro. Tô lá, pega, pega a bola, tô mirando ele, vou dar uma caetilha com o Valdez. Aí que eu descubro que o Goldees não dá um cartilha no PS. É. Porque sempre que se for dar, ele vai, vai errar. Vai errar. Não é um bom Partiu, bateu, pegou, o filha da puta! Chupa! Chupa! Ah, like vai Corinthians! Não, isso aí. Ela vai, vai sair do busquete, ela vai sair do busquete, vai driblar, aí pega. Olhe! Aí o chave dribla a chave dribla a, a chave vai dar o corte, aí deu o corte, aí passou pro Messi, aí o Messi rolou, aí o Messi driblou, aí o Messi vai dar o corte, aí o Messi, aí o Messi passa no meio de dois. Ih, faz falta! Ah, que, que isso? Nossa, agora foi X. Na moral, próxima formação voltou, vou pôr todo mundo na zaga. mano Ih, já tá regando já. Tô brincando, eu pôr todo mundo no ataque então, você tá falando que eu tô arregando. arregando. Eu põe mil caras no ataque, você põe os mil no ataque também, vamos ver quem vai fazer gol. Não, não, não, quem mil no ataque? O meu time é equilibrado, entendeu? Time equilibrado, time equilibrado não toma gol. <risos> Esse aí foi o foi, vento. Foi o vento. <risos> foi o Nossa, tipo, ó, o seu chute foi o vento, agora o meu também foi o vento. O meu foi um colasso com o Messi. É, cara, Fazer questão de salvar o postar lá na minha playlist. É, é, o negócio é o seguinte, galera. Faz mais de faz 5 mais dias que eu não jogo PES 2012. Tinha do caramba, eu tava jogando agora há pouco. Aí, aí, aí tá aconteceu isso, entendeu? aconteceu Tava jogando agora há pouco. Tá, Mentiroso. Tá acontecendo esse tipo de coisa, entendeu? Isso não acontece normalmente, tá? Mentiroso. Tipo, ele, ele, joga, ele joga agora e fala: só foi 5 dias. Ele só joga velho. Ah, é, só tem pessoa jogando no Battlefield né? agora, tá? É verdade galera, se quem quiser jogar Battlefield aí, na live Dá um toque aí pro Xamã e entra lá no, Já, no, já, já no, no me chama lá aí. pra nós tirar um X1, ó oh, o X1 no Battlefield Naquele <risos> mapa gigante, vocês <risos> vão ficar 200 anos jogando Nada. rapidinho O menor mapa do, do Battlefield é maior que o maior mapa do Call of Duty, cara. Né? <risos> o maior mapa do Modern Warfare 2 é The Rail, mapa gigante do cara né? Sou mais a jungle do Black Ops Ninguém gosta da jungle, só eu <risos> ah, eu gosto, cara, eu acho maneiro. É, então, então. Você não tem precaução falando é nisso? Não, quebrou. Quebrou o CD? Quebrou. Pessoal. Quebrou aquele meio do CD. Ó! Oh! Meu Deus do céu, mateu de cobertura! Goal! Aí, ó, César, fala alguma coisa aí pros seus inscritos, ó. <risos> ah! Não acredito, não acredito. De cobertura. É porque eu deixei, né eu não, vamos ver. Errando, Não quero ver, peraí. De boa, eu não acredito nisso. Não acredito que você fez esse gol velho. De cobertura. Não acredito que você fez esse gol mais velho do mundo. De cobertura. Mas co ah, eu não, eu vou, eu, vou, eu vou deixar. Dois segundos de silêncio pra você. Pra você ver como esse gol foi uma bosta. De cobertura. Já bota o replay aí pra galera ver aí, ó. Já me enviou uma mensagem aqui, ó. Vamos ver. Ah, ah nada a ver, tá ligado? Aperta aí, pô. Ô, mudou a câmera por quê? Não mudei não, a câmera, não. não. O jogo louco. Ô, outra você tá, tá noia. Goleia, faz gol e acho que mudou a câmera. <risos> não, não acredito. Eu, eu deixei de ele fazer. fazer. <risos> Vocês viram que, que ele foi, fazer foi fazer o gol, eu saí com o goleiro pra ele o chapéu. Que eu fiquei com dó, galera. Fiquei com dó. É triste. É triste. Fale... Do nada, nada mais justo que terminar empatado, né? Porque aí ninguém sai triste. Você ouviu o que eu falei? Nada mais justo que terminar empatado. empatado. Hum? Olha, tomou o livro do Puyol. Coisa feia. Ó o Messi, ó o Messi. Onde é bado, onde é bado. Onde é bado. Sai, sai. Sai daqui! Hoje o Messi nem é bom, hein? O último, se eu o assim, é um maior, maior golaço, golaço, golaço da história <risos> de golaços Defendeu do a do miate! <risos> olha lá, olha lá, olha lá. A passou por... Não, quer dizer, essa. Iniesta. Ô, chutou o vento. Olha lá, olha lá. Ah, não, Pato. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Olha lá, o Pato não. não Corre, corre, Abidal, Fazer gol com. <risos> oh, que que é isso? Que, que é isso? É Sensacional. Cara, estou sou dentro do próprio gol, nunca vi isso, velho. Não, não, Mandou. Tipo, quando, quando eu começo a acabar o jogo e tá empatado, meu coração começa, começa a bater mais, mais acelerado que, que bater dentro, mano. Porque dá maior medo se você tomar um gol e dá maior emoção você fazer um gol. Então você fica naquela. Naquela vai, não vai, mano. Mas não vai, não, relaxa. Ó. Oh. Bem, eu não tinha pausado aqui, galera, porque mais de é do Paraguai e, e quando você vai gravar da pau e você tem que parar. É, é, é, isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Agora ah, vai o xamã vai bater a foto, tipo ele vai bater. Nossa! Ah, não! Não! É Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, ele! Robson de Souza é o nome dele! Não acredito! E aí, ó? Não acredito, eu só tenho uma coisa a falar. Eu não acredito! O Xamã está fazendo código, a só, pode. A <risos> só pode. Só pode estar fazendo algum tipo de código, porque... Você viu quanto tempo faltava para acabar o jogo, mano? <risos> Ai, é, que ri. Eu já falei para ele pra terminar empatado, mano. É bancada, velho. É bancada. Volta o vídeo aí e vem a parte que eu falei. Quem ri por último, ri melhor. Ele não falou isso, Eu não, não falei, não. Ah, não. Nossa, que bosta de chute. <risos> vou, fazer, vou fazer um gol agora, galera. Só para calar a boca dele. Beleza. Vamos lá, fazer um gol agora, você ouviu bem, mano. Oh, Vai lá, Messi. Tô medo agora. Um diabo, em diabo, em diabo, o diabo Messi. Acabou! Acabou! Nada, começou agora. não acredito. É a vida, né? Um dia a gente... Eu não acredito, é... velho. Por quê? Eu fiz gol. É, é. não adianta fazer gol. Cê, Tem que fazer cê... mais gol que o outro time, pô. Eu não, não acredito o que você que fez. Eu, eu, que hack eu que fiz é esse, que Eu fiz mais gol que vocês. O que aconteceu? Mas que hack é, que é esse, hack, que O hack se chama ser muito bom. Então, o hack. Ah, com certeza. O hack se chama ser muito bom. <risos> obviamente. Pô, mano. De boa, é isso aí, agora é sem palavras. Se quiser uma revanche, depois a gente vai lá e grava uma revanche no meu canal. Foi isso aí, só que dessa vez a revanche vai ser no seu canal, para eu te humilhar no seu canal. Por então. Porque vai mancar você ganhar de mim no meu canal, <risos> né? eu sou um fitilhão. Mas de boa, de boa. Foi boa, partida foi, foi boa, foi boa pra... não te dou a mão, porque... Foi boa para mim, né? Foi porque... <risos> você. Não, boa para mim, porque eu dominei o jogo até os 87 do segundo é, tempo. Não adianta nada, o final isso... perdeu. É, no final você usou cheat, como aí. eu acabei de falar. Usei <risos> Game Shark. Caramba, usei Game Shark no Xbox, tá ligado? É. Mas beleza, é, é isso aí, galera. Que eu que, eu, que tentei mostrar, mas o chamão estragou minha graça. Uh -huh. Que eu tentei dar uma goleada nele, mas ele, ele blefou, você viu que ele tomou o gol de propósito é com dois minutos de jogo. E depois virou no finalzinho só pra zoar. <risos> mas é isso aí, eu vou. Eu vou tentar jogar mais vezes com ele. Pra pegar a tática dele, para comparar o milhar no canal dele, entendeu? Porque que aí quando eu vou estar tá jogando no canal dele, não vou estar tá gravando. Então não vou estar tá com a Easy Cap. Então vou estar tá com a bonitinho. E aí vou estar tá fechando, vou estar tá, tá mantendo com o nele. É isso aí. Fala alguma coisa aí. É isso aí, galera. Espero que vocês vejam também a revanche aí, né? A revanche que eu vou ganhar de novo, né? mas é... revanche que eu vou de novo. <risos> é, eu vou dar um coro nele, porque essa aqui eu ganhei de virada. Porque eu tava jogando fora de casa né, tava no outro canal, então, desci, desci, <risos> Caramba, desse... fora de casa, nos decidi ganhar no finalzinho, aí foi mais emocionante. Bom, é isso aí. É isso aí, então, eu espero vocês é, na revanche aí com o Matheus, no canal chama Esportes Zoom aí no canal dele. Se inscrevam -se também no canal dele, né, como eu já falei, chama Esportes Zoom, tá aparecendo aí na tela. Se inscrevam, esperam aí até, até a gente fazer a revanche no canal dele, beleza? Então isso aí galera, um grande abraço, falou e até a próxima. Ah, caramba. <risos> Pô, ah, hora, é. <risos> ah, ele fez um gol de chapéu e com Robinho e depois, não sei, fez, o Ibrahimovic invocou o diabo aí e fez gol. Só sei que o negócio foi foi muito facilidade.